Tudo bem com vocês, gente? Eu sou o Kelvin gente. E hoje eu tô aqui, gente, pra fazer uma trollagem épica, pra fazer uma trollagem boa. E, gente, hoje essa trollagem vai ser muito boa, gente. Entendeu? Vai ser muito boa. Eu tô alegríssimo gente. Ah, faz, né? Hoje a gente tem que imitar essa trollagem, gente. Hoje eu vou pedir uma menina. Uh! Mas, mas gente, não é verdade, é tudo controlagem, Olha aí. É gente. É tudo com trollagem, tá bom gente? Então é isso, gente. Vamos lá, gente. É. é, isso, é, isso, é isso, Então é isso, gente, gente. Mais um like, se inscreve no canal, gente. Até o próximo vídeo. Desde o like, se inscreve no canal, gente. Então bora pro life. Uh! Eu acho que eu vou apagar isso aqui, ó Então, sei lá, envia ou mandar uma carinha assim Mas só assim, né? Porque aquilo é muito carante, entendeu? Tá que que foi, Bash? gabriel k gabriel. Gabriel. Ah, eu gabriel on on the line on Trinta e quatro Esse daqui é pra A senha Eu vou pôr um número aí, tá, gente? Três, quatro, sete Oito, nove Não então, pô 1, eu. Um, dois, três. Conclui cadastro. Criando a conta. Lembrando do Instagram. Ai! Tito, é muito bom. É muito bom. Vamos lá, pular. tirar a foto eu vou lá no vou pesquisar o nome de um menino lindo entendeu de um acá menino hum. Vai esse daqui mesmo. Se esse, não sei se esse. se esse é o mesmo, mas tá bom. Vai ser esse. Ah, tá. Bora lá. Tem que ver se ela mandou mensagem de linda. Pronto. Eu vou avançar. Meu Deus o um Ramon Segui só o um Ramon agora, tá? Aí agora eu vou colocar Emili Emili Se ele mandou, se ela mandou um mensagem. Trabalhou bastante coisa. Agora ela mandou mensagem. Obrigado, best. Agora, gente. Então, é agora hum, Você. Que Gente, e se ela responder assim? Eu falo que é trollagem, né? Que é namorar, gente. Sou eu tô com a vergonha. Comigo Comigo Gente, eu vou falar que eu sou bem burro Namorar comigo Com Ah, apareceu ali comigo, comigo, me com, com, comigo, comigo. Com. pronto. Ah! É. Ela vai mandar não, ela vai mandar não. E gente, deixe nos, nos comentários o que, que ela vai responder. Se ela responder sim ou não, ela já manda mensagem. Já tá bem ali. Ah, meu Deus! Eu não vou mandar agora. vou. 3, 2, 1, e. Que isso, bicha! Oxi, oxi! Nós é best! Hum. Hahaha! é porque, gente, best é amigo, tá? Quem não sabe é best é amigo. Que, que. Tem. Nós, nós, ai, gente, tirei De... na morar, morar, gente do céu, não anda, quer ver? Eu vou falar assim, ó, Eu... eu falo assim, eu. Peço a sua... Ai, gente, eu tô... Sua... Mãe... Ah! O oh, gente, eu vou morrer. Oxe, bicha. Ligue não novo pra namorar. Ai, gente, eu tô... Ai, tá tirando É sua mãe. Um essa trollagem vai estar tá boa. Sim. que Ah, tá. Acho que era sim. Quê? Ah. Ué. Eu. Pô. Posso. Ai, eu também posso. Ah. Gente, eu peço a pessoa, peço, gente, eu não sei escrever muito bem não, desculpa, não estudei, estou estudando. Peça a sua mãe Peço, gente Deus que me livre Ela vai matar mãe Ela só falar com a imagem. Mas eu sei ó, oh, vamos ver aqui gente O que vocês acham? Namorar, vamos ser só peste Porque será... Ah! Ah! Ah! Ai A gente só namorar Vamos ser só peste Poder ser Não Não quero Fala assim ó gente porque, porque você não quer morar comigo? Pronto, gente. Eu vou matar mais tarde, tá bom? E é isso, tá bom, gente? Já espero que sim. Porque você não quer namorar comigo. Hum. Ai, gente, ela já mata. Eu já sei disso Porque... Nossa, sei se ela falar que eu gosto de que ela, eu gosto outra pessoa. Eu vou que a Eu gosto dela, não. Eu, eu gosto dela como amiga, né mas Sei lá. É uma... Eu falei... Primeiro, vamos ser best. Hoje eu falei primeiro que vamos ser best. Adoro. Ah, Mandar uma carinha triste assim, ó Tipo assim querendo chorar até a carinha que te querendo chorar Ai gente tô achando a carinha te querendo chorar não, hein Tô pra cá, né? Não sei cadê. Ah, tá, Agora eu vou falar pra ela que é trollagem Vou oh, espera, só deixa ela responder Poxa, eu falei primeiro Vamos ser best Vamos, por favor, ser best Vai Vou falar só um N, só, só um de Não não. Ai gente, vamos eu... Eu não sei o que eu falo, gente. eu falei assim: se você quiser, eu quero. Se você quiser eu quero, se você quiser eu quero, uh, uh, uh, se você quiser eu quero, uh, uh, uh, se você quiser eu quero. Essa coisa foi longa. é tanto. Oxe Maria. Oh meu Deus, eu sou plena ser feliz. Ah vai, calma, calma, tô chorando aqui. Ah, beijinho acho, é é, acho que eu gritei, né? Só grito. É trollagem, eu tô gravando, você vai aparecer no meu canal, mas se você eu quero, tá? Se você quiser eu quero. é isso gente, esse vídeo deu certo, ai ai bicha, ai bicha, ai ai gente, a gente brinca assim de bicha, assim é bicho bicho mesmo, a gente brinca de bicha, então é isso gente, espero, espero que vocês tenham gostado, deixe bastante like aí, se inscreve no canal gente, até o próximo vídeo, então é isso gente, um beijo e até, a próxima, até o próximo vídeo de trollagem, gente. Vou fazer uma trollagem com oh meu Deus. Você vai ver depois. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até tudo, gente. Tchau, beijão. Beijo, galerinha. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Deixa bastante like e se inscreve no canal, gente. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo, tchau gente